Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Brush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós estamos conferindo o processo acelerado de uma arte 3D feita no Blender, que é o um retrato. O retrato de um homem. Um homem de belíssima barba, de um queixo glorioso. Queixo esse que aguenta múltiplos socos de uma pessoa bêbada de menor estatura. Isso é, são histórias para outro momento, mas este é o retrato que eu fiz pro aniversário do Doug Lira, o Doug que já esteve aqui em lives do canal, e a gente também fez um monte de coisas juntas aí, especialmente, você pode lembrar da nossa participação lá no retrato cagado, lá no canal do Rabisco, do Peixe Aquático, a gente também tá junto aí, acho que o um outro exemplo marcante é o <risos> a Escola Revolution, né, lá com Utopia, e também aquelas lives maneiras que estão rolando por lá, mas você pode estar reparando que tem algumas coisas diferentes acontecendo por aqui, né Guilherme? O que são essas bolas coloridas? Nós vamos entrar nesse tópico, mas antes disso eu preciso falar que talvez você não conheça tudo que Sr. Doug Lira faz por aí. Porque o Doug faz muita coisa por aí. Um programa muito legal que ele tem aí junto com outros amigos há praticamente... 9 anos, porque desde 2011 tá acontecendo aí, toda segunda-feira, um episódio novo lançado semanalmente, é o Frango Fino, que é o podcast que tem o Doug Bezerra e o Rafa Lousada também. Então é esse trio aí, principal ali do elenco fixo, que sempre tá mandando ver. Então é um, é um podcast que tem muito a ver com cultura pop, música, outros assuntos, às vezes assuntos mais mais emotivos, assim, importantes né? teve um podcast muito legal sobre o assunto do, né? os convidados estavam conversando sobre a relação deles com os próprios pais, então é, a família é um negócio que normalmente é pano pra muita manga então é muito legal a abrangência de assuntos e, e do jeito que é trabalhado lá no Frango Fino eu também tive uma participação lá neste podcast, eu vou deixar o link pra você ver o episódio que eu participo o site e tudo mais lá que tem desse podcast maravilhoso que é o fango fino lá com a participação do Doug, dois Dogs no caso é. <risos> Então confira os links aqui na descrição para não perder esse negócio Você pode estar tá reparando neste momento, neste negócio Que tem alguma coisa acontecendo aqui diferente Você viu que eu comecei fazendo vários objetos 3D bem simples para trabalhar alguns volumes e agora eu tô usando ferramentas de manipulação ali de escultura só para dar um shape um pouquinho mais adequado para tudo isso. Eu tô tentando agora encaixar a linguagem do shape para este dog estilizado, né, que eu tô fazendo aqui. Eu usei algumas referências de artes, inclusive do frango fino, para pensar aí como fazer um, um, um dog lira estilizado. Eu vou deixar aqui algumas dessas referências também. E você pode reparar que, neste momento... Eu ainda tô com uma malha 3D toda em pedaços, toda picotada e tô tendo ali muita liberdade. <risos> Eu vou comentar com vocês a, a pior coisa do 3D pra mim nessa hora de, de fazer essa etapa. Na, na hora de mexer com 3D. É perder o controle da malha. É quando tá aquela coisa que você esfrega, esfrega, esfrega um pincel ali e ele não suaviza. Ou você tenta fazer... É, sabe quando você perde controle? E isso era o que mais me desanimava para mexer com 3D, de longe, assim, não tinha nada pior do que a sensação de não ter controle do bagulho, porque aí não adianta o meu design, não adianta eu ter uma ideia, não adianta eu ter nada se eu não tenho a metodologia e as ferramentas corretas no lugar ali para fazer dar certo. Mas o que você pode ver nesse modelo aí é que uma noção de design já está muito bem andada, apesar de estar tá num estágio que é tão inicial ainda, né, e eu acho que isso é a representação mais bela do que é um rascunho em 3D, do que é um esboço em 3D, algo feito com intenções estratégicas de planejar, de construir e manter a, a fidelidade que só o Pouco pode te oferecer, porque o, o complexo, né? Aquilo que é muito complexo vai te sacanear. Então, o simples aqui tá pra fazer isso. Mas, Graham, por que você tá fazendo isso no Blender? Você não fazia esse processo lá no ZBrush? Eu fazia, mas normalmente eu tinha que fazer no ZBrush e jogar no Blender em algum momento para fazer algum outro tipo de alteração. Normalmente eu queria visualizar, uh, especialmente como é que ia ficar com outros materiais e outras cores de um jeito mais bonitão com as renderizações em tempo real que o, o Blender novo tem agora, né? E essa versão que eu tô usando do. Blender, que é um programa gratuito, é o 2.9, que ainda é um beta né Mas já tem ali as atualizações Mais recorrentes do programa eu, eu adoro o jeito que isso aqui Tá saindo, cara. O que eu gostei muito É que o desenho do dog usa Bastante estilização normalmente E parte dessa estilização Tá também em fazer olhos com formatos uh, Um tanto quanto diferenciados Mais cartunizados. E eu gostei muito De tentar preservar esse olho Dessa estrutura bem geométrica Que tava ali naquele esboço 3D naquele, Naquela fase de blocagem é, até o final, assim Então você pode ver que eu mantive os olhos ali Eu vou, eu vou só, literalmente, suavizar eles mais pra frente Mas é... Ah, é o Dogo sem barba O Dogo sem barba não existe Ele não pode diferir, tá bom? <risos> então é que você tá vendo Eu tô refinando todos esses pedacinhos Essas arestas e estes negócios Mas eu juro pra vocês Eu, eu, eu tentei... Lembra, lembra da arte do Pikachu que eu tô devendo? <risos> então, eu tentei fazer em 3D E o que tava acontecendo É que eu estava caindo naquele ciclo nojento de ficar manipulando e manipulando ali aquela malha 3D sem conseguir ter avanço e eu ficava meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora e o negócio não andava para frente, eu, eu, eu ficava dando voltas ali e eu, a empresa era horrível, até que eu desisti porque eu, eu não sabia como é que eu ia continuar, então essa, esse problema, lógico, se fosse um processo de modelagem mais tradicional que eu já conheço, que é aquele que tem um outro, uma outra cara, um outro resultado dentro do Blender, eu tava tranquilo, é só fazer um, um low poly, botar ali um hand paint ali, que eu já, eu, eu já conheço, eu já tô fazendo há mais tempo, mas eu queria exatamente testar essas coisas mais esculturais dentro do Blender. E é muito complicado fazer isso quando você não tem o um mínimo de, de metodologia. Então aqui você está conhecendo esse mínimo, que é essa estrutura em etapas. Se você quer conhecer no detalhe, na minúcia, eu teria que gravar várias horas explicando passo a passo cada ponto de cada coisa mas olha só que maravilha tem alguém que fez isso e não fui eu foi alguém que sabe muito mais do que tá fazendo você pode ver que eu, me, eu experimento eu vou para outras áreas eu quero conhecer tudo de tudo um pouco mas eu sempre gosto de conhecer isso especialmente com gente que lida de fato com 3D no dia a dia E este, meus amigos, é uma pessoa que você já conhece A gente já lançou um curso aqui juntos O Sebastian Cavazzoli tá lançando aí mais um curso Dessa vez focado na escultura digital em si Em todas essas etapas e procedimentos dentro do Blender Todas essas ferramentas também Porque, meu amigo Tem hora que parece que, que Quando você não sabe onde tá o okay, que O que é para fazer é um, é um negócio E é muito coisa que, que é detalhe que é de lembrar de aplicar as transformações de um lado. Eu tava fazendo sem isso no começo, depois eu fui, eu não sei o que. Então, Guilherme, você tá me dizendo que esse Dog aí não existiria se você não tivesse conferido as aulas do Sebastian? Olha, 100%. 100% eu teria demorado muito mais pra fazer isso. Então, uh, eu... eu... Tenho certeza que isso vai ajudar muitos de vocês, especialmente se você quer entrar nessa do 3D, na parte de escultura, com tudo, dentro de um programa gratuito. Eu tenho certeza que o, é, esse curso vai ter muita coisa útil pra você. São mais de 18 horas de conteúdo em vídeo que o Sebastian montou aí em português, né? Ele fez, na verdade, duas versões desse conteúdo. Ele tá fazendo uma versão, ele fez, né? Uma versão em espanhol e ele fez também uma versão em português, então... Maluco, mexe com 3D, bilíngue Deve ser, né? Ele fala inglês também, 3D oh, Nossa tá botando a gente no chinelo, né? Mas <risos> eu usei aí tudo que eu vi Principalmente nas primeiras aulas uh, do, do curso do Sebastian. E aquele, aquela parte final, onde ele monta um personagem completo do início ao fim. Porque, nossa senhora, eu, eu achei que sabia. Quando eu, sempre quando eu acho que eu sei alguma coisa do Blender, o, o Sebastian cria um conteúdo novo. E aí eu vejo que eu não aprendi nada ainda, que eu tenho muita coisa pra ver. Então, foi muito bom. Eu que já tenho alguma experiência, senti que aprendi bastante, especialmente focado nessa, nessa parte de... Conhecer outras ferramentas e outros processos E como é importante para você não se perder E não fazer uma maçaroca maluca, né? Fica aqui esse vídeo Esse vídeo é, só, é um jabá gigante, né? Tem jabá do, do podcast do Doug Tem jabá do curso do Sebastian esse curso do Sebastian, eu ganho sim uma comissão, mas esse é um conteúdo que o Sebastian fez praticamente. Praticamente não, porque ele fez inteiro sozinho ali, é, utilizando outras referências e outros artistas também com várias artes. Eu sei que dentro do curso tem algumas imagens e exemplos que foram feitos pelo Lailton Souza, né? O, o, o Sebastian contratou o Lailton para construir algumas imagens que servem de modelo na hora de exercícios de blocagem né Guilherme, como é que você decidiu onde colocar cada uma daquelas bolinhas naquele lugar foi vendo também a estrutura de blocagem que o Sebastian tava trabalhando nas aulas iniciais ali então tem vários exercícios não é só a, a teoria e pega aí né tem vários exercícios diferentes com um pouquinho de retopologia dava para transformar isso daqui no modelo que teria uma versão em alta e uma versão baixa é Pra fazer um bake ali, daquelas uh, do, do, um bake de normal map, por exemplo, que ia ficar maneiríssimo e é exatamente isso que eu quero fazer com o Pikachu numa próxima uh, tentativa aí. Então eu vou trabalhar nisso também para trazer para vocês no próximo vídeo, você pode ver que eu coloquei ali bolinhas brancas para serem brilhinhos nos olhos. E... O resto desse vídeo sou eu brincando com as propriedades do Eevee, que é esse renderizador em tempo real no Blender. Então eu vou aí brincar com várias coisas. Eu vou, eu volto, faço um monte de coisa diferente, mas essa parte é muito gostosa, é muito legal. E eu posso dizer que essa é a escultura digital mais rápida que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, pro nível de complexidade que eu consegui chegar nesse Dog aí, você pode ver que eu tô... Eu fiz... Eu tenho uma... Tô dando agora uma, uma mexidinha em algumas partes Só pra ele não ficar perfeitamente simétrico o tempo inteiro Eu tô dando uma modificada nele Pra ele ficar mais divertido É engraçado que se eu fizer os olhos, né? Assim, desse jeito, dá pra fazer um com o outro sem Eu decidi deixar esse, esses olhinhos perto Porque o dog é muito ligeiro Eu tenho uma boquinha de Doug, assim Então, os óculos eu esculpi de forma tradicional no Blender mesmo Eu não sei, foi o processo... Foi o processo 3D mais tranquilo que eu já tive Eu, tava, eu fiz esse vídeo literalmente assistindo as aulas do Sebastian botando ali pra ouvir e pegando todos os detalhes do que ele tava fazendo tentando traduzir aqui pro meu negócio, que ainda assim foi um dos trabalhos mais rápidos que eu já fiz é, pensando assim em efetividade, do início ao fim do tipo, o Pikachu ficou meu Deus. Eu desisti porque eu não tava conseguindo andar pra frente né? Então, pra você ver Então galera, se você quer 18 horas De instrução em vídeo detalhada todo, Sobre todo esse processo aqui Na minúcia mesmo, para além desse, dessa Exemplificação aqui que eu montei Mano, confere o conteúdo, vai estar tá com 50% de desconto no lançamento Que acontece agora no dia 7, que é sexta-feira, beleza? Então, dá esse conferes lá, eu ganho uma comissãozinha Mas esse conteúdo é inteiro desenvolvido pelo Sebastian Com um monte de referências e exercícios muito legais Que eu tô feliz demais de ter... Eu tive o um acesso privilegiado, né? Eu tô, eu tô assistindo essas aulas faz mais de uma semana, duas semanas já o link vai estar tá aqui na descrição para você ver tudo isso que eu conversei aqui hoje. Gente, muito obrigado aqui pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração de processo. Foi um papo mais solto aqui mesmo, meio que pra falar que o curso tá chegando. E que, mano do céu, vai ter mais vídeo de 3D agora. Ah, moleque! Porque tava fal... Fazia um tempo já, né? Fazia um tempo que eu não trazia 3D para cá. E agora vai voltar a ter 3D no canal Brush and Por quê? Eu tô com métodos efetivos, tô com muita ideia, muito louca agora pra, pra testar. Vamos ver como é que ficou este dog finalizado? Este aqui é o nosso dog Lira finalizado aqui, com aquele sorrisinho maroto ligeiro. Este aqui é a, a, o render em tempo real aqui dentro do Blender Down confere nisso. Eu gostei muito de tanta coisa de design que eu tentei colocar aqui no exagero das proporções do dog. Né? Você pode perguntar, o Doug tem barba? O que, o que, o que você acha? O que você acha? <risos> eu, eu tô muito feliz assim com o resultado mesmo Especialmente por ser uma finalização mais simplificada O do Doug aqui é, originalmente era amarelo né? Mas o, esse óculos aqui com esse, esse filtro aqui roxo Ele meio que mata o amarelo que tem aqui dentro eu achei isso muito legal Então é, dá pra tirar o, o óculos do Doug A gente pode mexer Olha só, mas isso daqui tem, tem Ai, ai, eu, eu simplesmente me diverti demais fazendo isso daqui, foi a primeira vez que algo simples saiu da forma tão, tão prática assim, esse blocking no início ajuda demais, então tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil pra você, e espero que você tenha gostado aqui desse dog, eu mandei pra ele no aniversário, eu acho que ele gostou bastante, então ficou aí. O, o Doug Lira, não deixe de conferir o frango fino podcast que ele participa aí a mó tempão, que é bom pra caramba recomendo demais aí então, gente fica aqui, é isso, esse é o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado, eu tô aqui pra fazer isso aí mesmo, mostrar uns, uns vídeos de vez em quando valeu galera, muito obrigado, a gente se vê na próxima até amanhã, valeu e falou